Bem-vindo, bem-vinda ao dia 13 do nosso Desafio de Meditação. Abundância e a lei do desapego É o tema sobre o qual meditaremos hoje ouvindo as palavras de Deepak Chopra. No desapego reside a sabedoria da incerteza. Quando nós saímos da zona de conforto, e abraçamos o desconhecido, nos rendemos ao plano cósmico e nos abrimos ao verdadeiro crescimento e evolução. Hoje vamos nos desapegar de qualquer desejo de controlar os eventos e as pessoas ao nosso entorno e a confiarmos na incerteza. Você já sabe o que fazer. Chegou o momento de escutar as palavras de Deepak Chopra. Relaxe, Acomode-se e abra seus sentidos para escutar. Of the Chopra Center for Wellbeing, Nas palavras de David Simon, meu querido amigo e cofundador do Centro Chopra para o Bem-Estar, a abundância é um estado mental em que você acredita que é intrinsecamente criativo. the Você reconhece que o universo é abundante e que você é uma expressão do universo. If you accept the idea of an unlimited, abundant universe, you relinquish the desire to manage circumstances and force solutions in order to manifest your desires. Se você aceita a ideia de um universo ilimitado e abundante, abandone o desejo de manejar as circunstâncias e de forçar soluções para manifestar os seus desejos. This is the essence of the law of detachment. Esta é a essência da lei do desapego. The law of detachment teaches us to focus our attention on what we desire. A lei do desapego nos ensina a centrar a nossa atenção no que desejamos. Take the necessary steps to achieve our dreams and then find security in the wisdom of uncertainty by letting go of any attachment to outcome. E a dar os passos necessários para alcançar nossos sonhos e encontrar segurança na sabedoria da incerteza. In Liberando-nos de qualquer apego aos resultados. Think for a moment about the time you to recall a name with no success. Recorde de algum momento em que você tentou lembrar-se de um nome e não conseguiu. Finally, depois, cansado de tentar lembrar-se desse nome, você desiste. Then, a little while later, the name flashed across the screen of your consciousness. Então, dentro de pouco tempo, o nome aparece na sua tela consciente. In this same way, casting your intention into the womb of creation, without attachment to the results, ultimately fulfills your desire. Desta maneira, lançamos sua intenção no cerne da criação, sem nenhum apego aos resultados. Finalmente se cumpre o seu desejo. No mundo físico, há fronteiras perceptíveis, tais como o tempo, o espaço e as oportunidades. In the spiritual realm, no mundo físico, não such boundaries exist. Opportunities are limitless and there is no space or time. No mundo espiritual não existem tais fronteiras. As oportunidades são ilimitadas e não há espaço e tempo. What exists is pure possibility, pure potentiality which you activate through your thoughts, beliefs and intentions. O que existe é a possibilidade pura, a potencialidade pura que você ativa através dos seus pensamentos, crenças e intenções. A abundância surge desta fonte ilimitada. Então, libere qualquer pensamento limitante Vá diretamente até a fonte onde se encontra no seu interior e declare a sua intenção. Hoje, colocaremos em prática a lei do desapego. Detach Desapegue-se de todas as expectativas de um resultado permitindo que todas as pessoas tenham a liberdade de ser exatamente como são. Accept uncertainty and witness the solutions and opportunities that spontaneously spring from it. Aceite as incertezas e observe as soluções e oportunidades que surgem espontaneamente através delas. Then step into the field of all possibilities, remaining open to its infinity of choices. Em seguida, entre no campo de todas as possibilidades e permaneça aberto para a infinidade de alternativas. Ao nos prepararmos para meditar juntos, dedicaremos um momento a nos concentrar no pensamento central de hoje. Como eu deixo a necessidade de arrumar minha vida, o universo traz bem To me. Ao desapegar-me da necessidade de corrigir minha vida, o Universo me brinda com abundância. Ao desapegar-me da necessidade de corrigir minha vida,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 Agora, suavemente introduz o um mantra em sânscrito correspondente à lei do desapego, repetindo-o mentalmente e deixando fluir com facilidade e sem esforço. OM ANANDAM NAMA OM ANANDAM NAMA OM ANANDAM NAMA My actions are blissfully free from attachment to outcome. Minhas ações são maravilhosamente livres de apego aos resultados. Om Anandham Namah Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention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 Om Anandham Nama. It's time to release the mantra. Chegou o momento de deixar de repetir o mantra. Please bring your awareness back into your body. Traga sua consciência novamente para o seu corpo. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. Tome um momento para descansar, Inspirando e expirando lenta e profundamente. When you feel ready, gently open your eyes. Quando você se sentir preparado ou preparada, abra os olhos lentamente. Ao prosseguir com seu dia,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 Ooh. Mm -hmm.